Se você está com o problema do computador, com a tela invertida e a barra está na lateral ou de cabeça para baixo, hoje você vai aprender como resolver. Primeiro passo, você vai apertar a tecla CTRL e a ALT. Pressione. E logo após, você vai estar utilizando essas teclas poder estar acionando o comando de virar a tela para o lugar certo então lembrando ctrl alt pressione ao mesmo tempo e utilize a tecla de setinhas vamos ver como que vai ficar ctrl alt e as setinhas vou estar só mostrando para vocês Cada vez que você clicar uma das setas, ela vai posicionar de maneiras diferentes. Aí. Novamente, agora ela já está certo, coloquei de cabeça para baixo. Enfim. Faça aí o teste e você vai ver que vai super funcionar. Então, toda vez que a sua tela estiver virada, não entre em desespero. É só Ctrl Alt as setinhas. Pressione os botões Ctrl e o alt ao mesmo tempo e as setinhas. E nisso você vai diversificando conforme for a função das setinhas, ela vai colocando numa certa posição. Beleza? Dá um like, curte aí o nosso canal.